Oi, eu sou o Otávio e eu estou montando uma PrinterBot Essa é a PrinterBot Simple modelo 1405, revisão F Vamos ver aqui Eu levei um tempinho para achar no site as instruções, vocês né? estão vendo aí Acho que levei uns 10 cliques para chegar efetivamente na instrução Mas está lá é. Levei uns 10 cliques, vocês estão vendo aí Mas consegui, cheguei lá Então... A primeira orientação que eles dão é você pegar e conferir o que, que tem na caixa né? Então vamos dar uma olhada Então eles têm aqui é, Um guia com os tamanhos dos parafusos e tudo mais E a quantidade de cada um Uma A numeração das peças de madeira E atrás desse aqui A listinha que é a mesma que eu imprimi ali Pra gente conferir então eles já conferiram aqui, o RS disse que estava beleza, então <risos> vamos ver aqui o que, que é que tem aqui. Então, dentro da caixa, tem essa primeira caixa aqui, que aqui estão os motores, os eixos e a plaga controladora. Vamos dar uma olhada nisso aqui, já já. Primeiro deixa eu mostrar, Isso tem na caixa de baixo, na caixa de baixo, com todas as pecinhas de madeira que estão no diagrama, né? E aí por aqui já dá pra ver, ó, que as pecinhas já tem uma indicação, tem um nomezinho aqui e tal, pra você se orientar. Isso é muito legal, acho que vai facilitar bem o processo. E aí aqui tem uma fiarada assim, enfim, ó. Vamos ver se a gente consegue identificar cada peça é, com o nome que está aparecendo aqui, né? Então vamos lá. Então aqui, o primeiro item aqui é o filamento. Filamento é o plástico que você vai usar para imprimir, né? Seria a tinta da impressora, vamos dizer. Então, beleza. Filamento. Beleza. Aí, uma fonte. Estilo notebook. Isso aqui parece uma fonte de notebook, ó. Então, beleza. É, um saco. com rolimã. Bearings que é isso aqui ó, isso aqui tem cara de rolimã então a gente deve ter aqui 12 8mm e 4 bearings do tipo 624 que tem sozinho 2 4 6 8 10 12 desses grandes será que tem quatro desses pequenininhos aqui Vamos conferir. Um, dois, três, quatro. Beleza. Esse saquinho dos bearings morreu. Agora diz aqui que tem um saco de whiting. Fiação, né? Tenho medo. <risos> Deixa ele aí. Daqui a pouco a gente vai. É, temos mais simples pra gente olhar antes. Ó. Dois sacos de. Abraçadeira plástica Um amigo meu que chama isso aqui de, de Forca-gato é, chamava de lacre É esse aqui Zip-tie Certo? Tem dois é, Os enxos, né? Rods Os enxos estão aqui Vamos já dar uma olhada neles É fácil dar uma olhada nos motores, né? Temos quatro aqui. Beleza? E aí ele diz, ele diz ali que vai ser o seguinte. Dois eixos, eu não sei como é que chama isso, não. Rod. Vou chamar de eixo. São dois aqui. De 10mm liso, os orçamentos são esses dois grandões aqui. Um de 7 e 1/8 Hacking Se esse é de 10, esse parece que tem 7 e alguma coisa. Então deve ser esse cara aqui. E 4 de 6,5. Estou imaginando que é esse aqui, que tem um pouco mais da metade desse. 1, 2, 3, 4. Beleza. 4 lisos então, É claro que na hora que a gente for montar, a gente vai ver detalhe e tal, mas isso aqui é só aquela conferida inicial. O que mais que tem aqui? Uma plaquinha controladora. Né? Essa é a tal da printer board. Ela tem uma logo bonita atrás. Nem vou tirar do saquinho, vou deixar para tirar como for usar. No próximo vídeo um. é, tá Agora um conjunto de placas cortadas a laser. Um set of laser cut plates. Acho que é aqui, né? Aqui uma cama de metal, né? uma base de metal. Então aqui onde. A impressora vai derreter o plástico aqui em cima, né? Na verdade não aqui em cima. Vou mostrar depois, né? Você tem que colar uma fita aqui. O que mais? Ah, agora temos aqui um saco de hardware, um saco de wiring, um extra hardware bag, um extruder bag. Vamos lá, vamos catar os sacos aqui e ver o que é. Na verdade, tem mais sacos do que isso aqui, mas vamos ver. Tem um saco aqui, que talvez seja o extra hardware aqui, que é um monte de parafusinho e porca. Sabe lá o que? Tem mais um outro aqui. Ah, será que aquele é o extruder bag? Não, acho que não. Esse aqui tem mais uns parafusinhos. Deve ser esses M3 pra lá. Do capô, a gente vai ver. Ah, esse aqui deve ser o extruder bag. É o extruso, né? O saco do extrusor. Tem cara. Vamos tentar abrir isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Sei lá. Olha, ele diz aqui, ó. Tem é uma bombinha aqui, ó. Ponto sem retorno. Depois que você abre isso aqui, você não devolve mais. <risos> na verdade, é escrito assim. A opção de devolver só para boards se autodestruirá depois que você abrir esse saquinho. Então é isso. Bom, na verdade eu não pretendia devolver mesmo. Eu quero é montar e ver se tem tá funcionando então vamos ver, minha tesoura está cega Então vamos ver o que, que tem aqui Então a correia Não sei como é que chama isso em inglês é uma chave Allen Também não sei o que nome que ela vai aparecer ali ah que legal Tem umas ferramentas cortadas a laser ó, Na madeira Na verdade é um saquinho de ferramentas Aqui tem uma plaquinha preta, não sei o que é Aqui é o extrusor, né? na verdade eu acho que o filamento vai entrar aqui e vai sair derretido por aqui, ele tem um buraquinho bem fininho aqui, então, a peça aqui esquenta e derrete é efetivamente o plástico. Então aqui, não sei o que é isso, talvez algo que se prenda ao eixo do motor. Outra chavinha pequenininha. Mais duas chavinhas, essas aqui cromadas. Chave Allen, né? Essa aqui. Ela é meio hexagonal da ponta. E... Duas engrenagenzinhas que vão nos motores de passo. Vamos ver o que é isso. Esse aqui, na verdade, era o saco universal. Então esse aqui é o UBIS Hot End. Certo? Aí são duas wooden wrench, engrenagens de madeira. Aqui diz que é um deorim, um quadrado deorim. Aparentemente o quadrado ring é, na verdade, é um retângulo, né? deve ser esse aqui acabei de derrubar atrás do móvel, depois vou ter que pegar é... aí tem aí o G2 GT2 Belt, então a correia GT2 tem duas tem chaves além e aí ele diz aqui que vai ter dois GT2 pulley talvez seja isso é... ah, certo e aqui dentro tem o já tem Os parafusos já estão aqui conectados né? Desses, Esse trocinho preto aí é um parafusinho pequenininho Que depois a gente vai só apertar quando a gente encaixar isso no, no motor Então já tem os quatro parafusos Nos dois GT2 pulley, tá E aí tem um z -axis Coupler Que eu acho que é isso então Então tá bom o que eu dei ali atrás foi o Square mesmo então esse saco universal foi o que eu abri ok então aqui embaixo é essa eu vou deixar aqui mais um pouco tem um aqui ah esse então, esse aqui é o hardware bag então aqui tem que ter 12. 12 porcas, 12 arruelas dessa aqui. Tem que ter 44 M3. É, é, 44 porcas M3, 46 parafusos M3 de 16mm, 18 de 10. Cara, eu vou acreditar, tá? Esse Deurin em acho que é esse cara aqui. E o rosto é parafuso para dedão. Vou dizer que tá aqui o hardware bag. Depois a gente olha para ele. Vou abrindo e vou tirando depois umas caixinhas e tal. E aí no próximo vídeo isso aí já vai estar organizado. Pode deixar. Então esse é o hardware bag. Então esse aqui, ah sim, esse aqui é o extruder bag. Então aqui, de novo, vamos, vamos encerrar com qualquer possibilidade de devolver essa impressora. Aposto que vocês também não querem que eu devolva, né? Vocês querem que eu monte. Então, vamos lá. Apesar que minha tesoura tá cega, meti o estilete aqui no saco. Vamos ver o que, que tinha que ter aqui. Então... Extrusor, eu falei que aquele treino era extrusor e não era extrusor não, aquilo ali é o hot end Extrusor é o que empurra o. empurra o filamento para dentro do hot end. Né? Então o extrusor é um motor que vai empurrar ele lá para dentro. Então tá. O que, que eu tinha que ter aqui? Isso aqui são peças do extrusor, aparentemente. De alumínio. Não sei o que já. E aí dentro, ó, não vou abrir não que depois eu abro e organizo Tem uma mola Tem um, uma engrenagem Tem um, um rolimã aqui Depois vocês me corrigem no comentário os nomes que eu dou para as coisas em português Porque não sei se os nomes são isso mesmo, estou lendo aqui em inglês e falando qualquer bobagem aqui para vocês é, uns parafusos umas porcas, blá blá beleza? isso isso então vou botar de volta no saco por enquanto e depois quando a gente for montar eu organizo melhor o ah, que mais? aí sim vamos tomar coragem e abrir aquele saco cheio de fio sim, gente. Vocês fiquem aqui, você fica aqui, então tá, isso aqui é o Whiting Bag, vou tentar começar pelas coisas fáceis, será, será que tem coisa fácil aqui, tem ó, um cabo USB, foi fácil hein, vou botar lá, tá, e é ter um ventilador aqui também, opa, um cooler, ó, foi fácil também. Aí tem que ter dois tubos De espaguete né De wire wrap Não é bem espaguete, não é Como é que chama isso aqui? Organizador de fio, né? É pra enrolar no fio pra ele juntar um monte de fio num só Beleza? Fácil Aí tem que ter um end stop End stop é um é um botão na ponta de um fio, né? É só um... Na verdade tem que ter dois, né? É uma forma de... Da impressora saber Quando ela chegou no final, né? Então esse aqui É o botãozinho que vai ficar para dizer Ó, impressora, vai mais não! Que aqui é o final Então ele tem um conector Esse é um... E aí tem outro aqui dentro do saquinho Que é este aqui ó. Beleza O que mais? Dois endstop Vai ter um desses fios aqui Que vai ser o é, Extensor Do ventilador Tá com cara de ser esse aqui viu? Ah, Porque Extensão é um cabo, né? Extensão é tudo a mesma coisa. Acho que é aqui. Extensão é um cabo que uma ponta tem que ligar na outra, né? Então.. Ser... Ah não, deve ser esse aqui, sei lá. Um desses aqui é uma extensão, outro é o cabo do termistor do hotend Acabei de derrubar, espero não ter que Ó, oh. um desses aqui, o termistor do Hotend, tá okay. aqui, deve ser esse aqui, é, aí vai ter um adaptador de power, um sensor de indução com extensão. Ah. Então esse é o sensor de indução com extensão, ou com extensão, né, se for extensão e tal. É, por enquanto tô acreditando em tudo que tá aqui, deve tá tudo aí. O que aconteceu? Depois que eu tinha encomendado a impressora, os caras da própria printer bot me mandaram um e-mail e falaram Cara, te mandamos o um cabo errado. E aí eu dei meu endereço lá de novo pra eles e eles me mandaram esse cabinho novo aqui. Então, aparentemente, um dos cabos que está ali dentro estava errado e eu tenho que substituir por esse daqui. Tá, então esse vídeo reproduz o primeiro passo de montagem da PrinterBot. No próximo vídeo, é, a gente vai dar uma olhada no, na plaquinha do PrinterBot, conferir se essa é a revisão F mesmo. Valeu!